Como instalar um quadro elétrico secundário. Nível de dificuldade, dois martelos. Numa casa que cresce em sótons que são desenvolvidos, a sua instalação elétrica também deve ser completada por um quadro elétrico secundário. Uma instalação fácil com um quadro pré-montado. Irá precisar de um quadro pré-montado, buchas, parafusos, fios elétricos e uma calha GTL. Basta ter um nível de bolha, um lápis, um brebequim, uma broca, um conjunto de chaves de fendas de eletricista, um alicate de corte, um alicate de descarnar, um testador de tensão e um martelo. Remova a tampa do quadro secundário e coloque-o contra a calha GTL. Passe os fios e aparafuse a base do quadro diretamente nas extremidades da calha GTL. Os três fios de alimentação provenientes do quadro principal devem ser conectados ao quadro secundário. Passe o fio terra por trás da fileira de módulos, descarne e dobre para facilitar a instalação e conecte ao bloco de terminais de terra. Em seguida, os dois condutores de alimentação devem ser conectados na parte superior do interruptor diferencial colocado no topo da fileira. Descarne o fio azul neutro e em seguida desaparafuso o parafuso N neutro no diferencial, insira o neutro e aperte o parafuso. Da mesma forma, conecte a fase vermelha ao parafuso P do interruptor diferencial. Previamente etiquetados, os circuitos da sua nova instalação devem ser conectados ao disjuntor divisionário do quadro secundário. A calibragem de proteção de cada disjuntor divisionário depende do tipo de circuito a ser protegido. 16 a para iluminação. 20 a para tomadas elétricas. 10-16 a 20 amperes para máquina de lavar roupa. Lava-loiça. Aquecedor de água. Máquina de secar roupa e forno. 32 amperes para a placa de indução e fogão elétrico. Os terminais de conexão estão localizados na parte inferior dos módulos. O fio azul no terminal neutro e o vermelho na fase. Verifique nas etiquetas o destino dos circuitos. Descarne cada fio em 8 a 10 milímetros e, em seguida, conecte cada linha aos terminais do seu disjuntor divisionário. Conecte cada linha aos terminais do seu disjuntor divisionário. Em seguida, conecte todos os fios verdes e amarelos ao terminal da terra. Coloque imediatamente uma etiqueta de identificação em cada módulo à medida que os conecta. Antes de qualquer intervenção, desligue a alimentação geral no disjuntor principal. Abra a tampa do quadro principal e verifique-se a ausência de energia com um testador de tensão. Os seus três fios vindos do quadro secundário devem chegar ao quadro principal pela calha técnica. Passe os três fios por trás da fileira de módulos. descarne os e dobre-os para facilitar a conexão. Conecte o verde e amarelo da terra ao bloco de terminais correspondente. Em seguida, conecte o fio azul ao bloco do terminal neutro e o fio vermelho ao bloco do terminal da fase. Depois de verificar se todos os seus novos circuitos estão conectados corretamente e prontos a usar, e de reconectar, a alimentação ao disjuntor principal, coloque os vários disjuntores sob tensão. Uma implementação rápida, o suficiente para ter novos circuitos elétricos, segundo as normas e de alta proteção.